Santa falta, o seu carinho. Eu vivo sem vida, sem destino, sem destino. Baby, baby, baby Sem você eu choro Baby, baby, baby Oh, baby, te adoro Baby, baby